Desde que a gente começou a usar os rastreadores da Contele nos veículos da nossa empresa, tivemos uma redução considerável no consumo de combustível. Hoje a gente consegue analisar em tempo real aonde os nossos veículos estão, se os motoristas estão usando a rota mais curta para fazer as entregas. Nós também conseguimos saber, caso algum motorista receba uma infração, quem era efetivamente o motorista que estava dirigindo o veículo. Todos têm um chaveiro. E a gente consegue identificar a partir do aplicativo, com os históricos, quem era esse motorista, que velocidade ele estava, se estava com o carro ligado ou desligado. Nós recomendamos muito o rastreador e nos ajudou bastante.